Eis que você encontra um gado no CS Golf Free. Internet de pagar Fala comigo, Raizinho. Vixe, Maria. Saudade de você, sua chata. Oi. Tá bem? Se ela continuar, eu vou ter que. Seu eu botar uma merda. Merda. Eu tô sem voz, cara. Ah, você tá. Ó, ai ai vai começar. Quer a minha W, rai? A minha W você sabe que ela tira, né, velho? Gado do pra... pá. Quer? Quer? Eu dou a minha w. Ah, deixa de ser gado, moleque. So, yes! <risos> Não. Ô, ô, 12 cheats, devolve a W. Devolve a DAP, devolve. Devolve a DAP, devolve. Eu vou te matar. Gado pra caramba, mano. Venda, Todo vídeo cachorro com esse mesmo comercial do CSGO.net Eu não aguento mais, eu sempre pulo Fechou rapaziada, nesse vídeo não terá propaganda do CSGO.net Afinal, é óbvio, eu não preciso ficar repetindo Que o CSGO.net é blá blá blá O melhor site de skins de CSGO, blá blá blá Só não se esqueçam de usar o cupom MATILHA Porque quem não usar o cupom MATILHA não vai ganhar faca mirei agora, hein Internet de padaria Fala comigo, amigo Raizinho eu de você, sua chata. A padaria que só mais trabalha. A padaria que só mais trabalha. A minha voz tá voltando, menino. <risos> a, a mãe da rai fez, fez a. Tem uma padaria, ela fez o sonho, né? Te afasta pra lá, boi, reinoji! <risos> Meu Deus, que nerd. <risos> fala dele, fala dele. Meu Deus, muito chato. Sabe quando sou hétero, né? Nossa. Tinha tudo pra ser tão. Meu Deus, muito chato. Você tá Como? bem, Rai? Rai? Rai, Rai, Rai, Rai, Rai. Oi. Tá bem? Oi, você. Seu bota tá uma merda, velho. Merda. Eu tô sem voz, cara. Ah, você. Que voz é sem mim não? Chupou muito, ela chupou é... muito. É. Meu Deus. Você tá... Tá, né? Acerta a bica. é sacanagem. É tudo bem? Mano, só com minha mão, velho. <risos> Oh. que isso, mano? Go Seguinte, aqui oh. é... Ó oh, é oh, é o Cezinha, Raio, Pergunta o segredo aí, que ele chupou pra caralho também, tá com dor. Pode rootar aqui, ó. Caverna tá com respawn pra lá, ó. Ah, mas... Segue a cauda. Vou seguir a cauda, vou atrás do azul aqui, ó. Mata, é, lá, mais a tô com mais a zel Tem um no, no... Dois, dois, c... Se... se quiser gerar... Oh. Já... Ó, esse root caverna. Ixi, Maria. O 128 FPS Eu já, já matou Calma, Alves. pode plantar, ver. Ué? Ixi, tô caindo. Ai não, mano. Morre! Anete! Então vai lavar a louça. Voltou, agora voltou bem. Tô lagando ainda, hein. Deixa eu. Mata Nossa. É, escolheu o áudio pra me estudar, né? Linda, linda, linda, linda, linda, linda, Aí, o ping voltou? Nossa, eu tô com 290 de ping, mano. Que que tá acontecendo? É o Brasil! Eu vou até arredecer aqui. Né? Ah, hum, adoro. Nossa, gente. É seguinte, garoto. Eu... 300 de é. ping, mano. Como é que eu sou bom, me tocou? Caraca, aí complicou um pouco. Peguei um CD lá. Ó, a raizinha, joga muito? Tô voltando. Tô tem jungle, tem jungle. Tem jungle, escutei, hein? Olha a Chegar. Cara, ah, tá muito de lagado. De de Tem de dentro, de no, no bomb. Oh. Oh. Tá Ó, tá bom. Bom. Oh, tô matando lagado mesmo. Ih, esse Que esse é time. de de Vargas, Esse Vargas, eu de Vargas. Se você tiver na minha frente e der risada, eu enfio minha pica aparecendo uma estaca no peito de um vampiro, sua puta. Caraca, mano, eu tô muito lagado, velho Vou jogar esse round rápido pra morrer e dar <risos> desconexão. Mano, eu tô muito lagado, cara Pior que eu matei três, eles vão achar que eu tô de fake lag ainda Por que, que tá preto, caralho? Vê esse aí, Nossa, isso tá me ajudando Esse não lag não. tá me ajudando Não, cara. né? Agora é é eu consegui jogar, tá? Pode plantar. Isso que eu... Tá, isso foi esquisito. É assim, eu brinco muito do timing. Eu tô achando que esse che -ch que ele é cheat aí, é cheatado. É... Quem? Quem? Esse é cheat aí. Diz Nossa, alguma coisinha. A tela não é do lado, pô. Não é Ele deu uma puxada de costa pra caralho, né? Cara, aí eu pinguei. Continue no Nordeste de vocês, bando de miséria, pobres... Não sou cheater, não! Vem na arca! Oh, Regão, eu vim aquela puxadinha na boca! Perfeito! Agora o ping estabilizou, agora eu vou tomar bala! Eu falei bebê, então toma uma balinha! Que o lag te ajuda a não tomar bala! Ui! Ui! Ui! Peraí, tem CT, tem CT e caixa de fogo! Oh! Linda! Uh, Linda! Preciso deixar mais um, hein. Ele acabou de passar... Poxa, ele tá... Não vai, não. Ah, roubou aqui. Mais... Eu sou ladrão, rapaz. Ô Rai, Rai, Rai, Rai, Rai. Ó, vai começar. Quer a minha W, Rai? A minha W, você sabe que ela tira, né, velho? Tu é beta, cara! Gado, pa... Quer? Quer? Eu dou a minha W, ó. Eu quero que se foda, eu quero entretenimento. <risos> Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Ó. Oh, yes. O que eu vou pegar aqui, tá? Não. Gado pra oh, caramba, oh, né, mano. Devolve a AW. Da... Ah, deixa de ser gado, moleque. Esse bicho ele é gadão, né, mano? Devolve, devolve a W, da... devolve eu vou te matar. Gado, gado pra... Ah, pra caramba, cara, vai mano. Ferrar. Que é isso, velho? Aí, ó. Cegado. Joguei, mó gay você fala que eu sou gado. Não! Se você quer dar, você é O fo... cara deu pra encher no saco, dando 10 que partidas. Que é. Bem, yeah. Olha. Hum, esse sprayzinho dele foi quente. Tá aí dentro, tá lá dentro. Mercado. Me derrubou aqui, ó! Tela ele, tela ele, tela ele. Só porque é minha W. Se não fosse a minha, meu filho. Oh ai, oh ai, oh ai, quer minha alpai? Tá silenciado só pela palhaçadinha, <risos> Eu tô brincando, irmão. Pode pegar o minha aí, cara. Eu não pego a não, cara. É da raiva pô. porra. Explosem, explosem, É porque a gente tava... A gente tem brincadeira de que quando ela pega a minha AWP, ela ganha. Foda! Ai, ó. <risos> Nada de meio. Aqui. Diango, diango, diango. Aqui. tem um cara aqui embaixo, cara. Nossa, me salvou, hein, pai. Eu não mano. Eu ainda quase me matou, amigão. Liga, eu tô 15 barra 0, cara. Tá aqui, Tá queimando Tô achando que tá aqui, mano. Ah, menos uh. 6, 76. Mata o cara lá, porra. Tá em Calma. cima, ele tá em cima cara. Ai, que porra. Ai, lagando é. de novo. Ele tá esquerda, ele Ai, olha tá o esquerda, lag. Ô, ô, tamo aí, tamo. Não precisa jogar isso não. Essa arma é um. bosta. Dá Me dá rápido, deixa a mim, deixa a não, não, não, não, não. Tá na mão aí, ó. Tá na mão, tá na mão. Ai, mano. Esse lag, cara. Tô lagando aí, vai, aí, rapaziada. Vocês tão lagando aí também? Será que isso é do Seth Ruffly? Não é possível, né, mano? Aí, ó. Tomei de queda. Voltei. Mano, eu perco... Ah, não. Eu perco uma kill e ganho hum, uma morte. Não tinha mais, vamos ver não foi mal o shit tá Ah não. Que que é isso, cara, tá muito E areia. Tá tirando. Ah, ai, tá nem Voltou o shit, voltou. O graças a Deus. Bora. O o tá me travando, mano. Né? É. Que ajuda para para tirar ele. Olha isso ó. Olha isso. Oh, caralho. Tô com uma raiva, bicho. O que que tá acontecendo, cara? Só que jogar um CS. Peguei do lado da Mega Django. Olha, Ah, olha. olha isso? Se spray. Que... Toma, linda. Oi, Edmilson. Vai vir aí da... Da Vocês não plantam a bomba, não. Calmou, calmou. Calma! Calma! Tira a cara, tira a tá cara. Se Scott. Se escorte eu, é velho. Onde, onde? Onde está? Ah, linda. Já matou. Tá aqui tá na ligou, Tá ali. Tá aqui, ó. Tira a cara. Tá outra. <risos> oh, aí, esses caras aí estão te incomodando? Pode mandar o papo. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Não, são tudo gay. É meu filho, ele não, ele não é, sabe o que a da, gente é. dá pra nós tudo aqui, é, tá ligado. Que isso, que isso. Ele não sabe, ele não sabe que a Rai deixou eu gay. Mas mais gay. Ixi, Maria, velho. Ah, não, mano. Eu só quero jogar um CSGO Free, cara. Eu estou tomando ataque de DOS. Não é possível, mano. Olha isso. Ô, oh, galera, a minha net tá complicada, mano. Hum, vamo... é o cheat que tá fazendo isso. Tira o cheat que resolve. Se pá, hein. Ó, flashzinho. É não, não, não, não, não, não. Que me expulsar, cara. Tá atirando. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Se tirar ele, a gente perde, cara. Oh, seguinte, ó, Rai, seguinte, já. tá falando de mim, cara. Porra. Calmou, calmou, calmou, calmou. O chill. Não posso lagar, por favor. Nada, cabelo. Tá voçando com meu Deus do céu! Eu tô quinta... Pronto dar. Meu Deus! Ai, dando deu tapete aí, ó. Cara, Pô, tá a minha estratégia viagem, dá já. certo, gente. Tapete, vão. Tapete, ó. Ô, galera, galera, galera, galera, galera. Na moral, Fala. mano. Vou iniciar a minha net, Vocês querem ganhar a partida? Não, não, não, não, não, não, não. Dá um pause aí, dá um pause aí pro ganhar pro Vinicius Net. Alá, alá, alá, alá, dá lag, olha lá, olha aí, olha aí. lag, mano. Dá W aí, olha aí. caverna. Caverna. Eu só vou dar porque eu tô lagado, não Não ah. tem nada pra lá. Tem tapete. Tapete, tapete. Tem aí. Tapete, toma H. aí. Tô... É, ele avança é o tapete, a gente tava com C4. Vou pegar Você essa casinha mais. da caverna. Tá, tapete, tava C4. Eu tô lagado ainda. Ataca, cara, Eu tô... Que é isso, 2x? Demência. E nem me engasga, Aí, ó, fala dele. Galera, confia, deixa comigo. Eu vou ganhar esse round pra vocês. Hum, temos bombear, hein? Deixa o lixo sozinho. Tem bem, tem B, muito bem. Peguei a mais um lá, ó. Acabou. Peguei daí. Ó. Acabou, acabou. Ganhamos. Boa, Sim. Ganhamos. É ganhamos. assim que se joga o CS bom. <risos> Agora a Raizinha joga, hein? Se não for shit. Ah, mas último não quer dizer que tá ruim, velho. Se o se seu time ganhou, o último é só mais um ré. O game vai ficar em último. Tá bom, horrível. Ruim demais. Ah lá. Ruim demais. <risos> Pera aí. Laca Denunciado. Olha assim. ah lá, é... Perfil comunicações abusivas. É isso mesmo. Enviado